Shalom a todos, estamos em Parashat Toledot Nossa Parashah fala Que Yitzchak e Rivkah Ganharam dos gêmeos, Yaakov e Esav E aqui vem a discussão Yitzchak Está escrito Yitzchak gostava de Esav E Rivkah gostava de Yaakov Aparentemente, por que Itzra gostava de Esav? É difícil. Yaakov é mais fácil de gostar dele. Ele é uma pessoa justa, uma pessoa que estuda a Torá. Mas Esav? Uma pessoa que sai, mata as pessoas, caça as pessoas. O que está acontecendo? Por que Yitzhak está gostando dele? Até o próprio Pasuk fala que por que Itzra gostava de Esav? Que sai do Befiv, Por causa que? O próprio Esav ia caçar animais para trazer comida para o pai dele. Será que Esav conseguiu atirar esse amor do pai dele? Aproximar o pai dele para ele por causa da comida? Yitzhak não tinha suficiente comida. Rivka não preparava para ele. Ele tinha uma grande riqueza. Está escrito era muito, muito rico. Então, por causa que Esav caçava animais para ele, isso que fazia toda a diferença. E também, no final da parasha está falando sobre os braxot, as bênçãos. Yitzhak quer dar as bênçãos para quem? Para Esav. Não para Jacob. Por que isso? E também, quando ele está pedindo a Esav, te trazer comida para ele, o fim que ele vai dar os brachot para ele, ele está pedindo para ele, vai caçar para trazer para mim comida. Ele não está falando para ele, vai pegar os carneiros lá, tem um grande rebanho, me prepara lá. Yacob, o ok, que ele fez, ele trouxe carneiros, não precisava ir caçar. Mas Isaque e fala para essa você precisa caçar para mim. Por que precisa caçar? Então, aparentemente, como os sábios explicam, que Isaac sabia do que vai acontecer mais para frente, era muito importante para ele. Que o filho dele, sabe fica dentro do caminho. E não sai do caminho. Que não vai ter dois caminhos diferentes. Se Itzhak, ele sabe caçar, ele pode ficar dentro do povo judeu com essa essa característica dele. Iacov sabe estudar, então não precisa que Esav vai sair do caminho. E Itzhak, quando com a sabedoria dele, sabia que se Iacov vai receber tudo, e Essav não vai receber, vai ter consequências muito, muito graves. A gente sabe, nos sábios falam no Midrash, que o fato que Essav perdeu os brachot, ele estava chorando duas lágrimas, são as duas, dois bater migdash. Dois beta migdash foram destruídos por causa das duas lágrimas que Essav tirou, esse sofrimento que ele tinha. Mas, a gente pode ver que tinha uma consequência. Consequência sobre os netos. Vamos imaginar. imaginar. Jacob Avino tinha 12 filhos. <coughs> Esses filhos. Tinha Yosef que ele gostava muito de Yosef. E os irmãos que mataram Yosef. No final venderam Yosef. Mas com o nome de Hashem, fizeram um julgamento, eu tinha certeza que isso é o caminho certo. Isso é uma coisa muito muito difícil. A gente sabe que por causa disso, o Amisrael, o povo de Israel foi para o Egito. E mais tarde ainda tinha consequência, os grandes al-Hudeis, grandes rabinos que foram executados pelos romanos. Então tinha uma, uma consequência muito grave sobre o nosso povo essa venda de José. Mas como tudo começou, a gente sabe, Iacob vindo gostava de José era o filho do Raquel que ele amava, que ele queria casar com ela, mas os outros irmãos falam, mas ele não é o primogênito, o primogênito é Reuven, o filho de Leá. Então o fato que Leá entrou dentro da família e Leá trouxe os primeiros filhos, que o Ven era o primogênito. Tinha briga. Quem é o primogênito? Então, agora a gente entende que tudo começou por causa que tem Leá e tem Rachel. Tudo bem. Mas será que o fato que Leá entrou é só por causa que Lavan enganou Yaakov? Ou tem a ver com o fato que Yaakov pegou os brachot para ele? A gente sabe no passo Vai riba boquer Leá. Quando Yaakov vindo, acorda depois do casamento, ele está vendo quem está no lado dele: Leá, não é Rachel. O Midrash conta que ele ficou bravo. Falou para Leá: Você ficou sócio com seu pai para me enganar? Você não tem vergonha? Leá está ouvindo isso, fala para Yaakov: Você fala para quem engana quem? Você enganou seu pai para pegar os brachot seu irmão então você também enganou você está falando que eu te enganei agora vamos explicar a resposta de Leá da maneira um pouco mais profunda o que, que é a Leá? será que quer somente responder para Jacob? os se explicam que é verdade se Israel conseguia de dar os braxotes para Esaú. Então, sabe ficava dentro do povo judeu. Se ficava dentro do povo judeu, quem casava com ele? Leá. E Yaacov casava com Rachel, como que precisava ser. Mas já que Yaacov pegou os brachot, Esav não recebeu os brachot, ele foi afastado, ficou bravo, ficou afastado do povo judeu. E por causa disso, Leá, com quem pode casar? Sou com Yaakov. Então Leá fala para Yaakov: Eu casei com você por causa de você. Por causa que você pegou os brachot. Então a gente entende que a venda de Yosef é por causa de quem? Que Leá está dentro da família. E por que Leá está dentro da família? Porque que Yaacov pegou os brachot. E é, é isso que ele queria evitar. Que não vai acontecer essa confusão. E a gente pode ver que no momento da venda de Yosef, o Passuk frisa para falar para a gente que, verdade, tinha uma pessoa que sabia da venda de Yosef. A única pessoa que sabia da venda de Yosef, além dos irmãos, era Yitzhak. Para que precisa saber que Precisa falar que Yitzhak sabia? A resposta é que Yitzhak, como se fosse sabia desde o início, que o fato se ele não vai conseguir deixar o em dentro do povo judeu, isso que vai fazer toda a história que no final Leá vai entrar, como que a gente explicou, depois vai ter briga de primogênito depois vai ter a venda de Yosef. Por isso está é escrito: Yitzhak já sabia desde o início. Isso era a ideia de Yitzhak com os Brachot. Sabia que Yaakov. Não precisa de brachot. O fato de estudar o Torah e fazer mitzvot, isso que vai trazer um monte de brachot para ele. Quem precisa dos brachot é salvo. Por quê? A gente sabe que alguém, está escrito uma Shabbat, alguém que tem uma tendência de ver sangue, de gostar de ver sangue, ele pode ir no caminho errado, matar as pessoas, assaltar as pessoas. Mas pode canalizar essa característica dele para fazer coisas boas, para ser um médico, cirurgião, cirurgião para ser chorrete. Então ele tem como canalizar para coisas boas. Então é isso que Itzhak queria. Quando ele estava vendo Esav, voltando... E trazendo um animal, uma comida, que ele que caçou, com a, a, as coisas dele, características dele, conseguia trazer coisas boas. E é isso que Yitzhak queria: que ele vai canalizar as capacidades dele para coisas boas. É isso que ele amou. Vai errar Yitzhak. Yitzhak estava amando, essa por quê? Que Tzai Befiv. Porque ele estava trazendo, ele estava caçando animais para quê? Para fazer a mitzvah de que Buda vai. É isso que Israel queria. Então, através dos brachot, ele fala, eu vou falar para ele que ele vai receber brachot. O okay? que ele vai fazer? De novo, mais uma mitzvah. Vai caçar para fazer uma mitzvah. Eu vou fazer de tudo o que vai ser canalizado, as coisas, as capacidades dele, para as coisas boas. Não vou afastar ele, não adianta afastar. Alguém precisa ajudar essa pessoa para, para voltar. Ouvi uma vez do no nome do Rav. Eliashiv fala, tinha uma mulher que essa mulher chegou para o Rav. Na verdade, ela é o marido dela. Chegaram para o Rav Elias e falaram, Rav, temos 10 filhos, e um dos filhos, ele saiu do caminho, saiu do caminho, não faz torah e mitzvot, e a gente tem medo que os outros vão ser influenciados para fazer coisas erradas, o que a gente precisa fazer? Podemos tirar ele de casa para não influenciar os outros? Falou Ravi Leashiv. se vocês tiram alguém de casa, vocês tiram os, os outros nove, nove filhos que vocês têm. Vocês não tiram esse filho, esse filho precisa aproximar ele, precisa saber por que ele está desse caminho, para ajudar ele a entrar no caminho, de tirar essa pessoa que está errado, é fácil, mas não é o objetivo. É isso que Yitzchak queria. Yitzchak queria que essa vai usar as capacidades dele para as coisas boas. Conta uma vez tinha o Rav Shmuel Anagid. Era um grande rabino. Que ele é era muito aproximado pelo rei. O rei gostava dos conselhos dele. Que ele era muito inteligente. Uma vez e está andando na rua junto com o rei e de repente sai uma pessoa malvada e começa a fazer músicas e canções com palavras feias contra o rabino, Rav Shmuel Anagid. O rei está ouvindo isso, ficou furioso. Ele falou, Rav, pega ele agora. Estou te dando agora a permissão de cortar a língua dele. Assim que ele falou contra você, vai cortando a língua dele. Aí, o Rave, em vez de cortar a língua dele, foi até ele e deu presente para ele. Falou, olha, você sabe muito bem cantar. Quem te ensinou como cantar? Aí, essa pessoa malvada, ele estava totalmente com surpresa. Ele falou, mas... Como ele fala comigo assim? Do dia seguinte, já mudou totalmente. Cada vez que o Rav estava passando, falava coisas boas. Cumprimentava o Rav. Só coisas boas falava para o Rav. E um dia, o rei tá passando com o Rabino. E aí, essa pessoa sai para cumprimentar o Rav. Para falar coisas boas. O rei fala, mas você não cortou a língua dele? Como ele consegue falar? O rabino fala para o rei, é verdade, não cortei a língua dele, mas troquei a língua dele. Agora ele fala coisas boas. O ponto é de pegar as forças negativas que temos para as coisas boas. E podemos entender agora toda essa história de Isaac, dois filhos gêmeos, como se fosse uma pessoa. Certo? Um é Yaakov, parte positiva, um é Esav, parte negativa. E dentro de Yaakov, depois, saem os irmãos que querem matar Yosef, que tem uma confusão que pode justificar mesmo matar o irmão deles, de acordo da Torá. Então, como, como dá para entender isso? Podemos entender a verdade de cada pessoa. Dentro dele, ele tem uma parte positiva e a parte negativa. Ele pode negar que ele não tem coisas erradas, pode negar, pode esquecer disso. Como se fosse a parte de sabe dele. pode falar, não existe isso dentro de mim. Mas isso que vai poder dar confusão. Depois disso, essa parte negativa vai fazer ele fazer coisas negativas, mas com confusão que ele vai achar que ele está fazendo coisas positivas. A parte... A, o trabalho que cada pessoa precisa fa fazer é de reconhecer que ele tem parte boa que isso é Jacob tem parte errada que isso é Sab sim, ele tem não pode negar só canalizar as capacidades erradas que ele tem para coisas boas e aí essa pessoa não vai negar não vai falar Assim, não existe coisas negativas. Ele vai trabalhar a parte negativa que vai ser canalizada para coisas boas. Por isso, quando uma pessoa faz isso, esse trabalho, não vai acontecer confusão. E não vai misturar coisas boas com coisas negativas. Porque ele está fazendo um trabalho. Sabe reconhecer a parte negativa dele e canalizar isso para a parte positiva, então Bezrat Hashem que Hashem nos ajuda sempre a olhar para cada pessoa e pessoa e ainda mais dentro da de nossa família, quando tem um filho que talvez está indo um caminho errado, parece que está como se fosse essa saindo totalmente, vamos aprender isso de Yitzhak, vamos pegar esse filho, vamos amar ele vamos pegar essa capacidade que parece totalmente errada e vamos canalizar isso para as coisas Boas. Shabbat shalom.